Então, você observa que, com certeza, muitas pessoas devem olhar as vizinhas, os amigos da Isabela e falar Nossa, essa mulher viaja todo ano. Ah, também é rica. Só que nunca ninguém fala que a pessoa é organizada, tem controle financeiro. Uma pessoa organizada, que se consegue organizar durante todo o período, ela não terá problemas na vida financeira. Mas uma pessoa que fica só olhando o que os outros fazem e não se, e para si, não busca mudar o seu jeito, sempre vai estar tá vendo que os outros é melhor, eu sou sempre pior, eu sempre serei um coitadinho. Como vocês sabem, a gente sempre gosta de comparar, né? Isso é normal da gente de querer comparar aquilo que o outro tem, o que eu tenho, como que ele fez para ter aquilo e tal. Aqui da live mesmo você já deve ter visto o pessoal falar, mas como que ele tem tantos cartões de crédito, né? Para que tantos cartões de crédito? Para que tantas contas em banco, né? A, a resposta é muito simples, né? É, nós temos o um canal há seis anos e meio. Um bandido não, não aguentaria segurar há seis anos e meio um canal no YouTube, né? Então se eu tivesse que dar um golpe ou ser rico com cartões de crédito e banco, eu já seria, já teria ido embora do Brasil com todo esse dinheiro que o cartão de crédito e o banco já me deu, já me ofereceu. Né? Então, não é da minha índole isso daí. Né? E, e nós sabemos que muitos é, veem o colega, vê o vizinho, vê o amigo e tal. E nessa análise que eu vou falar para vocês aqui, essa história, é, vem muito de encontro com o que eu quero falar para vocês, pelo que eu vivi lá na frente, eu ganhei muitos conhecimentos com essa equipe do Citibank. Né? É, o Citibank, na época, o Citigold, eu, eu, eu servia almoço, né? eu tinha um restaurante, cervejaria de vassa. A gente atendia todos os níveis de banco, funcionários, superintendente e tal. E na época a marca chamada Devassa era muito forte porque ela tinha um, um apelo para você querer levar a namorada o namorado para aquele restaurante. Né? E aí eu conheci alguns gerentes de banco no City, Citibank Gold. E na época era raro falar em 2012 de cartão black. Ninguém se falava nisso a não ser os bam bam bam bam bam. Só que cartão black naquela época para o banco Citibank... Era normal. No Brasil, não era normal. Tanto que você ia nas salas VIPs, né? É... Você não tinha essa malvuca que tem hoje em sala VIP. Que era normal somente os ricos entrarem em uma sala VIP. Cantores famosos e tal. E ele me contou, esse gerente do Citibank, é... que tinha um médico. Eu perguntei do Black, né? E ele acabou me falando: olha tem um médico e esse médico ele é louco pelo Black do City, né? Só que o, o City toda vez que pedia para ele o cartão Black ele perdia o sistema falava assim em negativa. Então ele pediu o Black para esse médico e esse médico recebia devolutiva negativa. E esse médico perguntava por que que eu não posso ter o cartão Black? Se o meu vizinho, que é médico também, trabalha comigo, eu conheci o Black do City justamente por ele, ele é médico, eu também sou médico. Por que, que ele pode e eu não posso se ele ganha exatamente como eu ganho? Ou seja, a renda desse médico era uma, a renda desse outro médico era uma, porém iguais. Então naquele hospital que eles trabalhavam, de plantão, os dois médicos, os dois ganhavam teoricamente o mesmo salário. Vamos falar aí de 25 mil reais por mês, um médico ganha. Tá? Vamos pegar aqui 25 mil é o salário do médico, tá? Com plantão e tudo mais. E aí esse médico indagou o gerente da agência, a minha agência era a agência número 1 um do City lá na Paulista. Então aquela agência 001, que era a número um do Brasil, era a agência minha, quando eu tinha conta no City, e desse médico também. E eles vinham da Paulista na minha loja tomar café e almoçar lá. E aí, vai pegando a visão, esse médico comparava que por que, que ele pode ter o Black e eu não posso ter o Black. Né? E o City naquele momento, reprovava esse médico é, justamente por causa de histórico de crédito. Ou seja, o histórico daquele amigo era muito bom, só que o histórico desse outro médico não era bom. Só que o City não podia falar, ó, você tá sendo reprovado porque eu sabia, né? Pra mim ele contou. E eu nem canal no YouTube eu tinha na época, 2012, né? Você vê? eu não tinha canal do YouTube, né? E aí ele pegou e me contou. Olha, o score dele é muito ruim. Internamente, ele é um médico, tem renda e tal. Só que enquanto aquele outro amigo dele... A, olha bem que legal. Enquanto o amigo dele pegava o salário de mil e aplicava no, no Citi, na época, acho que era um milhão e duzentos que ele tinha no Citibank. Esse outro amigo era médico, tinha conta, mas ele só tirava do banco. Ou seja, esse médico era organizado financeiramente. Esse outro médico não tinha controle financeiro, porque o score era muito ruim, ele estava cheio de dívidas na praça, o banco sabia, só que ele achava, por ser americano, o banco não tinha história brasileiro. E aí, quando ele pediu o crédito, ele comparava que o um amigo. Ah, mas meu amigo foi aprovado no Black. O meu amigo pediu adicional, foi aprovado. Meu amigo foi na sala VIP, entrou de graça e eu não. Porque quem tem o Black do City acessava, na época, a sala da American Airlines também. Então o que acontecia? O cliente do Citibank tinha uns vouchers para poder usar a sala da American Airlines. Então você imagina, ele viajando com o amigo, com a família, com as esposas, e os dois iam para a sala American Airlines e o outro não entrava em nenhuma sala. Ficava no saguão do aeroporto. Estou dando esse exemplo para vocês entenderem, de vocês pegarem a visão, entender a comparação desse cara com esse cara. E ao invés desse cara buscar outro banco, não, ele se conformou de receber o não do Citibank, pela situação que foi falado para ele na época, e ele não buscou em outras instituições financeiras, por exemplo, Bradesco, era muito fácil pegar na época, é, pela, pela potência que é o médico, né? então, eu falo nesse sentido. E aí você observa que esse médico, ele tinha aquilo, tudo que ele queria fácil, e esse outro médico se deu conta, ah, não, não foi aprovado, tentei várias vezes, tal, tal, tal, acredito eu que foi por esse caminho. né? E na época não difundia muito cartão black, Infinity e tal. Então, a pessoa não ia talvez buscar, não, não existia canal do YouTube que falava sobre isso, né? Então, muitas vezes a gente busca o quê? A ver uma pessoa falar, eu quero ver ele falar, assim, senti... não não ler. Que a gente não gosta de a lenda, a gente quer ver uma, uma experiência, né? E aí acabou que nasceu o canal. Depois de um tempo eu descobri que esse médico abriu uma conta no HSBC e no HSBC deram para ele o Premier dele lá o o top do HSBC Premier e depois ele foi no Citibank ainda e mostrou para o gerente, já que eu não sirvo para vocês, o Citibank, o HSBC Premier serve. Né? Bem, contando essa história para vocês, para vocês verem que muitas vezes a gente compara um colega, compara o vizinho, o amigo, que tem alguma coisa e nós não temos. Eu ouvi de alguns colegas assim, é, como que eu faço, como que ele faz para conseguir viajar de executiva da companhia aérea x como que ele faz isso né cara muitas vezes a gente vai ver muita gente falando isso isso isso aquilo e muitas vezes você vai ver que isso daí é tudo baseado aquilo que ele aprendeu com conhecimento ou ele buscou de alguma forma a ter aquela condição de fazer uma viagem executiva não é normal uma pessoa pagar 40 mil reais, 50 mil reais numa executiva de uma first class para poder simplesmente ter o um carinho, aquele desejo de dar 50 mil reais numa companhia aérea para viajar. Porque se é tão simples assim, então me conta, de onde você tira tanto dinheiro para fazer uma besteira dessa. Porque existem caminhos pra gente buscar o mais fácil e o mais barato e fazer a mesma coisa sem a necessidade de jogar dinheiro fora. E aí você se compara com aquela pessoa que, às vezes, está viajando, viajando, viajando, e você não. E aí você não viaja, você não consegue pegar a visão, e você sempre se compara como que ele faz, e ele faz, e eu não faço. Mais um exemplo para vocês. Tem, uma, tem uma, uma membra do canal que ela chama Isabela. A Isabela, ela é membro black do canal, tá? Mas a Isabela não está no grupo, mas ela é membro Black. Tá? Ela, nós temos hoje 400 membros Black no canal. E desses 400, 260 eu acho que está no grupo. O restante, ela, eles pagam, mas não estão no grupo. Tá? E aí o que acontece? A Isabela é, conversou comigo, né? E em uma, um dos, dos do, das conversas com a Isabela, ela me falou assim, Leandro, é, você falou uma coisa na live que é exatamente isso que acontece. E eu faço exatamente o que você falou. E a Isabela me contou o seguinte, que ela pega de janeiro a dezembro, ela coloca uma sobra para ela poder viajar em dezembro. Então todo mês de dezembro a Isabela viaja uma vez por ano. E ela pega e coloca, por exemplo, não sei valores, tá? Ela coloca, por exemplo, mil reais, no outro mês ela coloca dois mil, no outro mês ela coloca cinco mil, no outro mês ela põe mil, no outro mês ela põe três mil. No outro mês ela põe 4 mil e ela vai pondo o que sobra de receita, ela vai aplicando no banco. Inclusive, ela foi que abriu uma poupança para isso, tá? Ela não quis abrir CDB nem nada disso. Ela foi abrir uma poupancinha e nessa poupança a Isabela acaba fazendo a aplicação, tá? Na poupança, na poupança com esse dinheiro que ela tem. E aí que ela me falou, quando chega em dezembro, ela tem 25, 26 mil para poder viajar. E o que ela faz? A Isabela, ela tem o dinheiro na poupança. Quando ela volta da viagem, vem a fatura. que lá no exterior, né, vocês sabem que não parcela. Então, se você usar um cartão como esse, você tem que ter o um limite para usar porque não parcela. É à vista. Então, por exemplo, é, é 5 mil dólares. Você vai pagar 5 mil dólares à vista. E o que a Isabela falou que faz? Ela viaja, ela tem o dinheiro guardado, e ela gasta aquilo que ela guardou durante 12 meses. E durante esses 12 meses, ela juntou um valor para viajar e fazer o que ela quer. Ela vai, passa o cartão, quando vem a fatura, ela paga à vista 100% aquilo que ela gastou. Ela não tira da conta corrente, ela tira da poupança que ela criou para criar a sua viagem. Então, você observa que, com certeza, muitas pessoas devem olhar as vizinhas, os amigos da Isabela e falar...